Você sabe qual é o melhor presente do mundo? Fique no vídeo até o final que eu vou te contar. Dizem que o ato de presentear foi disseminado pelos romanos, quando o rei Rômulo recebia galhos que seus auxiliares colhiam nos bosques, simbolizando votos de boa sorte a cada ano que se iniciava. Ao longo da história, os presentes foram desenvolvendo um papel importante dentro dos relacionamentos humanos. Vou te contar qual é o melhor presente do mundo. Você sabia que a família é um dos melhores presentes do mundo? Pois é, família é uma árvore de amor. Existem diferentes famílias no mundo. Família grande, família pequena, família com pai, mãe e filhos Família com casal e cachorro, família com pai e filhos Família com mãe e filhos, família com avós como pais Família com família de sangue e coração Você sabia que a família é um amor que plantamos em sol fértil? Profundamente enraizado, que cultivamos e cuidamos constantemente Para que brotem lindas flores e deliciosos frutos A família aqui está comparada a uma árvore Afinal, o que é uma família se não vários galhos unidos pela mesma raiz? E sustentado por um tronco comum que precisa ser forte para suportar as adversidades da vida? A família é feita de laços para durar. Não faz diferença se é uma família de sangue ou uma família de coração. Curiosamente, há o amor. Famílias genuínas são compostas por indivíduos unidos que se apoiam claramente, que precisam do benefício do outro, que se penetenciam sem pedir nada em troca que elogiam as realizações e delícias da convivência e que oferecem seus ombros como ajuda para a agonia e o choro. Há famílias que são planejadas, plantadas desde a primeira semente. E há aquelas famílias que brotam por acaso em um solo pouco fértil. Mas eu vou te dizer uma coisa. As famílias realmente felizes são aquelas que nutrem a vida de amor. Um dos maiores presentes que Deus me deu foi a minha família. Meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos e sobrinhas, minha esposa maravilhosa e agora a Belinha, minha princesinha. Nós estamos unidos até na luta, porque aconteça o que acontecer, o amor sempre vai vencer. E Eu te digo mais, é na minha família que encontro forças para enfrentar qualquer desafio. E não há obstáculos que possam me separar das pessoas que mais amo no mundo. Sinto uma grande gratidão a Deus por minha família. Porque Ele colocou essas pessoas maravilhosas em meu caminho de maneira muito generosa. E no final disso tudo, eu descubro que o melhor presente do mundo é o amor. Que Deus abençoe e transborde sua família e encha de alegria, de vitórias e seja cheio de amor para ser o melhor presente do mundo em sua vida. Amém? Esse é o vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.